História essa de liberal que quer fechar museu. Ou é liberal ou quer fechar museu. Não dá para ter as duas coisas. A ideia é de que nós estamos num, num caos moral, nós não sabemos mais diferenciar o que é certo e o que é errado, e nós voltaremos a saber se os homens forem homens e as mulheres forem mulheres. É muito interessante né? a ideia de ordem no Brasil, né? que a ideia de que a, a ordem é um elemento autoritário exterior à lei. De repente, um certo setor é, é, ele é mais poderoso do que todas as estruturas de contrato do país, mas isso é a ordem.